La Guía Michelin de España y Portugal 2023, con todos ustedes, Berta Collado. ¡Enhorabuena! Un proyecto que apostámos muito, que de repente foi o retirar da nossa paleta de sabores e texturas mais de metade dos ingredientes que estamos habituados a trabalhar e tentar reinventarmos no mundo vegetal. E tem sido uma viagem, uma experiência incrível, ao fim de menos de nove meses sermos distinguidos como a Estrela Michelin, o único restaurante vegetariano como a Estrela Michelin na Península Ibérica, um dos três na Europa, salvo erro, um dos poucos no mundo, hoje sinto-me a fazer história e estou muito contente com isso. Para mim é uma honra estar no meio de tantos chefes portugueses com estrela. Eu acho que o último ano foi um ano de muito sacrifício, fizemos, acho que fizemos um excelente trabalho. Primeiro tudo, é uma grande emoção, porque foi uma coisa que não, não esperávamos. Ou seja, trabalhamos para tal, mas nunca esperávamos que nos viesse tão cedo e agora sim torna-se mais responsabilidade. Ou seja, já tínhamos muita responsabilidade sobre o nosso trabalho e agora vai crescer ainda mais. Para mim foi inesperado porque uh, eu nunca pedi para a Michelin visitar, nunca tinha... pronto... Uh, Pensado nisso, nós tínhamos muitos clientes que nos perguntavam vocês têm tanta qualidade, porquê que não têm uma estrela Michelin? E eu sempre pensei, ok, um restaurante tão pequeno é difícil ter uma estrela Michelin, porque nós só temos oito lugares, nós servimos só oito pessoas, não rodamos mesas, temos muito cuidado com aquilo que nós servimos, temos muita atenção aos nossos clientes, se nós atingimos a estrela foi porque alguma coisa boa fizemos. Portanto, é perceber isso bom que nós fazemos, e tentarmos melhorar. Hoje é sempre uma surpresa, mas agora é um imenso orgulho, é uma recompensa de muito, muito trabalho, trabalho da equipa. É toda uma equipa que está a embraçar um projeto novo na no centro da cidade de Porto e tive esta equipa atrás de mim para me ajudar a apanhar esta distinção. Foi sempre um objetivo mas nunca sabemos e estamos sempre, cada ano, a trabalhar mais, trabalhar mais para, para envolver este projeto.